rapaziada, beleza? Eu sou Ortitia, trazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um casamento no de Tank, de hétero 100% <risos> Mas mano, a gente só fez um zoeira no servidor, o link vai estar na descrição Lembrando bem, que o link tá encurtado, então me ajuda aí mano Você se torna um membro, que assim eu sempre vou liberar o, o link pra vocês entrarem no Detank, Porque o canal tá passando por uma mudança, entendeu? Então eu preciso contar com o apoio de vocês 100%, entendeu? Então é nóis Curte o vídeo, porque tá muito, enla... é, muito engraçado, muito legal e é nóis. Fala, rapaziada, beleza? que eu, eu... o <risos> É engraçado. Um salve pra Jasmine, um salve pro Mega... Mega... Banner. <risos> Mega barner Ó, oh, tá com... Ó! Oh. <risos> <risos> ah, é. Falei, mano, tu é gay. Pior <risos> é casamento de todos aqui. Conceito, hein? <risos> ah, que nojo. <risos> Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ei, ei. Que da hora, mano. Galera, só vim fazer esse vídeo aqui. Porque eu achei que ia ficar engraçado demais, mano. O casamento. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. 5 minutinhos de vídeo. Isso aqui é o presente da rapaziada, galera. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem participou aí.